Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Passando agora aqui para uma parte que eu gosto muito, que tem a ver com os mercados emergentes, o que é que nós vemos aqui? A performance, ou a alto performance, dos vários ciclos que estão acontecendo. Estamos há mais de 14 anos com os Estados Unidos a trazer retornos mais interessantes do que os mercados emergentes. Até porque os mercados emergentes continuam a desconto, ok? Continuam a desconto face a, aos, aos mercados aos Estados Unidos. Na verdade, eu diria que pelo menos desde o início do século que essa situação se verifica, embora houve ali um outro ano em que o, os mercados emergentes até estiveram mais caros que o, o, os Estados Unidos, ou, dito ao contrário, os Estados Unidos estiveram mais baratos que os mercados emergentes, mas de qualquer das formas vemos que já há, sei lá, 4, 5 anos que o desconto é substancial de, face, uh, aqui ao, dos mercados emergentes face aos Estados Unidos. E, na verdade, tudo o que é internacional está... Uh, aliás, aqui não é só a parte de mercados emergentes, ok? Queria dizer internacionais, por isso Europa está aqui incluída e também o que se vê aqui é que, em termos de dividendos, o, o, os mercados internacionais estão uh, a oferecer mais do que os Estados Unidos. E estas são as projeções para o crescimento em alguns dos mercados que temos vindo aqui a analisar. Repara como a China se projeta que, que, que cresça os seus lucros em 16%, enquanto que os Estados Unidos estamos a falar apenas 9%, a China está à frente e apesar de me chamarem idiota por ter ações da China, eu continuo a ver que as coisas estão mais baratas, ok, na China do que no resto do mundo, embora há também que aqui assinalar que os Estados Unidos finalmente vieram a valores abaixo da sua média histórica dos últimos 25 anos. Atualmente, cerca de 16 vezes os lucros passa a sua média de 25 anos, que andava aqui nas 17 vezes, e repara como o sentimento dos investidores pode mudar substancialmente no espaço de 6 meses. No início do ano, 2022, os investidores estavam a levar as ações nos Estados Unidos para a Lua, completamente, e estavam dispostos a pagar 21 vezes, os lucros das empresas uh, lá nos Estados Unidos. E agora estão dispostos a pagar 16 vezes, 6 meses depois, ok? Japão continua barato, talvez ainda mais barato do que há seis meses atrás, claramente está aqui visível, e a Europa, devido a toda a situação do conflito bélico que tem acontecido, repara, também está a desconto 11,6 vezes os lucros, quando ainda há seis meses atrás estava a cotar 14,6 vezes os lucros. De uma forma geral, mercados emergentes, principalmente China, com lucros muito interessantes, ou preço face aos lucros muito interessantes, e é aqui mesmo que eu tenho encontrado algumas das melhores oportunidades de investimento. Já falei sobre ações chinesas, não é segredo para ninguém, Alibaba aparece aqui, aqui, aqui, tenho vindo a falar sobre ela, ok, e, e por isso há, há que estar bem ciente de então, onde das as oportunidades, mas também ter o estômago para lidar com a volatilidade e o mindset correto para deter de ações para um muito longo prazo, ok? Se queres continuar a obter informações e a seguir aqui os mercados emergentes já sabes, ainda não deixaste o teu like nesta altura, então dá espera que Azulinho aí, ok? E claro, vai ficar aqui na descrição do vídeo também os links para as ações que temos vindo a avaliar na Europa, onde estão agora a grandes grandes descontos. Já avaliei aqui muito recentemente a Inditex e a Abinbev, tens os links aqui para ver a qualidade dos negócios e as avaliações, se eu realmente fiquei interessado em investir ou não, ok? Fica aqui o link, é gratuito, não custa nada, só, só tens que ver o conteúdo e aproveitá-lo. E por isso, por estar atento também a mais empresas europeias, parece-me que a Europa está a começar a oferecer também um, algo bastante interessante. Claro, não vão todas as empresas, mas algumas certamente que sim. Agora, apesar de tudo isto, o que é que nós vemos? Os investidores continuam a dar primazia às ações dos Estados Unidos e às obrigações dos Estados Unidos. Se olharmos para um portfólio típico dos investidores, ok, pelo menos nos Estados Unidos, depende aqui uh, de como é que eles fizeram isto, eles analisaram 5.500 portfólios okay, ao longo de 12 meses e o que acontece é que a maior parte dos investidores está altamente Exposto ao mercado dos Estados Unidos. É mais de metade do seu portfólio nos Estados Unidos, enquanto que ações fora dos Estados Unidos representam aqui cerca de 14%, já incluindo Europa, uh, outras Américas, ok? Norte, Centro e Sul, Ásia, etc. apenas 14%, e para mim talvez ainda mais gritante seja esta fatia de 7,3% alocada a dinheiro que. Como já sabemos, com a inflação como está neste momento, está a perder 7,3%. Uh, desculpa, aliás, mais de 8% e as pessoas têm a alocação no seu uh, portfólio de 7,3%. É absolutamente impressionante. Agora, para mim, das imagens mais importantes que a JP Morgan nos apresenta é esta. Mostra-nos os um retorno de ações e de obrigações e também de um portfólio misto entre ações e obrigações aqui a cinzento. O que é que nós podemos observar é que, por exemplo, as ações no curto prazo podem variar consideravelmente, mas no longo prazo, as ações vão-te trazer retornos muito, muito positivos, ok? Se tu vês aqui no espaço de um ano, podemos estar a falar de ações a variar entre menos 39% e mais 47%, é bem comum isto acontecer, enquanto que se deixares passar o teu investimento durante cinco anos, o retorno negativo, já só estamos a falar aqui de cerca de 3%, quando elas uh, sobem 28%, e quanto mais longo for o teu horizonte temporal, tanto melhor. Repara que ao fim de 10 anos é praticamente impossível tu perderes valor com os teus investimentos e se tiveres verdadeiramente com foco no longo prazo, 20 anos, o teu pior retorno okay, é ter 6% positivos e depois o teu melhor retorno em média andará aqui 17% positivos. Percebes agora a importância de estarmos investidos no muito longo prazo? Tens aqui o, o indicador. E claro, quero terminar com a imagem mais importante de todas, para mim é sempre a mais reveladora, o investidor médio continua a ter uma performance pior que a maioria dos ativos. Pior que casas, pior que obrigações, pior que um portfólio 40-60, que ações de mercados desenvolvidos, que um portfólio 60-40, que ações de, de grande rentabilidade, small caps, o próprio índice SP500, que nos últimos 20 anos tem valorizado cerca de 9,5% ao ano, ações de mercados emergentes e mesmo REITs, de 11,2% e que enfim já agora aqui um pequeno parênteses, falei de REITs já anteriormente este vídeo aqui e este vídeo aqui vê também o que é que são REITs que podem te oferecer rentabilidades muito interessantes se souberes também o que procurar ok e voltando aqui o investidor médio tem vindo a performar realmente uh, mal face a, a muitos outros ativos ok agora também há que assinalar que face ao último guia para os mercados que eu analisei, que eu trouxe aqui para o canal, esta porcentagem subiu ligeiramente, eu creio que estava aí à volta de 2,6%, 2,7%. Fico contente por ver que melhorou ligeiramente, ou seja, 2020, 2002 para a frente melhorou, se calhar 2000, 2001 foi bem pior, mas ainda assim, se me perguntares por que a performance média do investidor médio é inferior a qualquer um dos outros ativos, a resposta é muito simples, porque infelizmente a maior parte dos investidores vai estar a fazer o errado no momento errado. Infelizmente uma grande parte dos investidores vai estar a tentar adivinhar o que é que os mercados vão fazer. Eu tenho recebido inúmeros, inúmeros comentários, inúmero, inúmeras mensagens, seja no Instagram, por e-mail, por Facebook Messenger, de pessoas a dizer que estão... A vender agora as ações antes que elas caiam mais e que vão voltar aos mercados assim que as coisas estiverem melhores, que estiverem mais calmas. Assim que a guerra acabar, assim que a inflação estiver mais controlada, assim que o sol brilhar e as flores estiverem a desabrochar, e agora falando a sério, não o faças, ok? Não estejas a fazer market timing, não estejas a dizer que vais vender agora para evitar as perdas maiores e depois vais voltar quando tudo estiver regularizado, porque quando tudo estiver mais normalizado, eu garanto-te que as ações já vão estar mais lá em cima, ok? A média histórica diz-nos isso, os dados históricos dizem-nos isso, vários estudos comprovam-nos isso, não sou só eu a falar, são os estudos que estão aí para tu ver, e por isso, se tu estivés fora dos mercados em apenas 10 dos melhores dias de sempre para esses mercados, a tua performance pode chegar a ser negativa no muito longo prazo, ok? Em apenas 10 dias estamos a falar num horizonte temporal de investimento que é de 20, 30 anos, por isso não estejas fora dos mercados. Vai sim fazendo o teu estudo, o teu estudo diário da, das empresas, vê o que é que tu gostas, o que é, o que é que, quais são os melhores fundamentais das empresas que estás a observar, onde é que estarão as melhores oportunidades em termos de valorizações, quais são as empresas que oferecem melhor risco, retorno e percebe-se faz sentido adicioná-las ao teu portfólio ou não. Okay? Se gostares de um preço a 100 dólares, gostarias mais ou deverias gostar mais se ela vier a 80, deverias gostar mais, se ela vier a 50, porque consegues comprar duas vezes mais do que momentos antes. Por isso, foco no longo prazo, foco nas empresas com bons fundamentais, foco nas possibilidades de investimentos também, nas situações especiais que podem trazer rentabilidades absolutamente extraordinárias a, a médio longo prazo, ok? E, e por isso não tentes de todo fazer market timing, foca-te naquilo que é importante, ok? É tudo por agora, espero que o Guia para os Mercados da JP Morgan tenha adicionado um extremo valor. Diz-me aqui em baixo qual foi o teu maior insight, fica à tua espera aí de ver aí os teus comentários, está bom? Um forte abraço lucrativo e até já. Tchau, tchau.